Gente, olha que paisagem. Demora pra não chegar, mas vale a pena, cara. pena que o JP não veio, Vai perder essa aventura no Pantanal. Gente, que azar, hein? Uma segunda dias. Ah, também foi atrás de uma borboleta e torceu o pé. Esse é o João Paulo. Mais legal que ele emprestou a câmera dele pra fazer umas imagens. Eu prometo, caprichar, hein? <risos> Boa sorte, hein? É, o que você tá querendo dizer com isso, hein, ó. <risos> gente, olha lá a fazenda. só fizeram boa viagem. Você é o seu Josias? Não, só Josias. Ah, tá. Sejam bem-vindos. Qual de vocês duas é a Marta? Ah, sou eu. Sua mãe pediu pra te telefonasse quando chegasse. Ah, tá Você pode lá da sala. Tá bom, daqui a é, boca é Josias, é verdade que tem mais de 600 espécies de aves no Pantanal? É daí pra mais, sem contar na grande variedade de répteis. Hum. <risos> tô prevendo pode fortes emoções. Eu a Mata tem medo de lagartixa. <risos> Porque aqui ela vai perder o medo de lagartixa. De lagartixa vai. Ah. <risos> Vamos ligar Vamos pra minha pra... mãe? <risos> Ai, de Deus. Deus. Nossa, esse o Porto Sol promete. Qual que é o nome dessa comida aqui? Bom, esse é caribel. Caribeu? E o que, que é? Carne? Tá bom, assim que é? Tá bom assim? é. mandioca? Tá bom. Hum, tá bom? Ótimo. Muito hum. bom. Assim. A carne é macia. Hum. Ai, mandioca. Nossa, hum. minha mãe é sempre, sempre faz mandioca. Tudo. Eu adoro. E sempre vocês comem isso aqui no Pantanal? Sempre. Sempre uma vez que o meu arroz foi mais Thank you. Não dá pra dormir tão cedo, hein? São nem 10 horas. Ah, o Josias falou que amanhã tudo começa muito cedo por aqui, viu? A Marta, você perdeu alguma coisa? <risos> só três lagartixas, oito baratas e um escorpiãozinho? <risos> começa, Thiago. Relaxa, Marta. Lembra da cadeia alimentar. Tudo é necessário pra manter o equilíbrio, vai. Pro meu equilíbrio, certos bichinhos não são necessários, tá? <risos> Ah, gente, eu já melhorei. Vai, eu tô bem, Mãe muito. Deixa eu mostrar uma coisa que eu filmei hoje pra vocês. Peraí, tá aqui. Pessoal, a hora é de dormir. Amanhã eu coloco todo mundo pra fora da cama às é 5. Ah, 5? Ah, boa noite, Júlia. Boa noite, gente. gente, eu disse que começa cedo. Não, isso não é cedo. 5 da manhã? Nossa, oh, José, acho que é uns 3 ou 4 dessa vez. É mesmo? Tenho certeza. Tinha um Jeep esperando bem perto da lagoinha. Eles estavam com o farol acedo. Será que eles estão lá ainda? Acho que deram no pé. Será que levaram muito dessa vez? Não dá pra saber agora, só amanhã, pela manhã. Bom, amanhã, assim que amanhecer, eu vou até lá. Obrigado, gente. Só obrigado. Boa, Boa noite. Será que é ladrão? Está com jeito de crime ambiental. Pode ser tráfico de animais. Ai, não sei. É melhor a gente dormir, Thiago. Porque amanhã eu tô nessa, viu? Quero participar dessa investigação. Que bom que a Marta tá dormindo. Ainda bem. Nossa. Boa noite. Boa noite. Vocês tá? Você Você gostaram do quebra-torto no café da manhã? Nossa, eu nunca tinha comido arroz com café, assim, logo de manhã. É. Arroz carreteiro, pra deixar bem minha usada forte. Eu preferi o iogurte caseiro com mel. Então, vamos? Quero conhecer a Vamos! tem muito desmatamento por aqui? Pior que tem, rapaz. Deu uns tempos para cá, isso aqui encheu de pecuarista. Muita área que era mata virou pasto pra gado. E aí afasta os bichos, né? Afasta e morre um montão também. Mas se é pra alimentar o gado, é tão ruim assim? É um problemão, tá sem controle. Eles estão desmatando feito doido, também pra fazer carvão. Roubou um monte de árvore, né? Ainda botam criança para trabalhar nas carvarias. Tudo errado. A gente que nasceu aqui está vendo esse paraíso indo para o brejo. Por causa das besteiras que eles conhecem a natureza. Nossa, indo para o brejo. Literalmente, né? Oh, mas eu estou registrando tudo, viu, gente? É. Vamos dar um oi para JP? Vamos, JP! <risos> oi, JP! Saudade <risos> de você. <Melhor> JP, eu <risos> invasores noturnos no Colosso. me zoando, né? Marta, é sério. Os malandros entraram na fazenda pra pegar filhote de arara azul. É a segunda vez em uma semana. Tá vendo? Eu não tava enganada. Eles são ladrões. Gente, é, bem que eu falei. É tráfico de animal, né? Safarra começou há uns 20 anos atrás. Sumia filhote pra mais de mil por mês. Aí o bichinho ficou ameaçado de extinção. Ai, gente, coitadinhos raiva desses traficantes? Agora gente... é crime. Tá na lei da cadeia. Ah, é, é isso aí. É preciso fiscalizar, né? E vocês vão me acompanhar nesta missão. Gente! É a gente vai fiscalizar. Não dá nem vontade de filmar uma história dessa, viu? Pelo menos você tá com a câmera. A gente pode mandar pra algum lugar no vídeo. Bora? Gente, foi muito lindo. Olha, foi maravilhoso. Pessoal, espera um pouco aí, vou dar uma olhada nessa área, pode ter ninho de arara. Tá bom, vai lá, Júlio, espera aqui. Ai, mas não demora muito, tá? Ah, eu vou entrar nessa água, isso sim, não mergulho. Nossa, mas aqui, ah. se isso aqui bater na sua canela, acho que já é muito fundo. <risos> Cuidado, Thiago, que aí deve ter piranha, viu? piranha, eu não sei, mas aquele outro bicho <risos> da boca maior? Ah, o primo da lagartixa? <risos> que? É a casa deles aqui, né, gente? Ai! <risos> Ai. Ah, o que foi? Thiago, isso não tem graça. Ah, tá eu, assustei, tá Thiago, Tiago, sai daí, Tiago. Ah, José, sai. Não, não, não, Tiago, não é brincadeira não, sai daí. Meu Deus do céu, é sério, sai daí. Tiago, vai saindo devagar. Ai, gente, eu quero voltar pra fazenda. Tá tudo bem, já foi pronto, cara já foi embora. Ele só veio comer. É. Quase devorou o Tiago. Hum. Ele vai onde tem comida fácil. Podem me dar o chapéu de burro, eu mereço. <risos> a gente está na época da vazante. Daí a água que não foi embora pelos rios, nem foi absorvida pela terra, Forma esses lagos rasos que vão até secar. Tem peixe, serve de alimento para os bichos. É. Os jacarés se esbaldam aquela, aquela ave de bico preto ali também, né? É, eu, Isso mesmo, tu e eu adoram um peixinho. <risos> e o Thiago quase virou sobremesa, né, Thiago? Como eu fiquei nervosa, Thiago. É, eu fiquei te alugando com aquele papo de lagartixo. Ué, você merece uns um peteletes. Olha, tá tudo registrado aqui, viu? Ah, tá, Nem não, vem a, me a, pedir a, porque tu não vai pagar. Ah, tá, tá, tá, tá, para poder subir nessa árvore para poder gravar mais de perto. Manduvi é o nome desta árvore. Eu li ontem que o interior do caule é bem macio. Bom para o ninho. azul gosta do manduvi. É, e daí vem os malandros e roubam os filhotes para vender. E o pior é que tem gente que compra. Já não chegam os tucanos para atazanar a vida das ararinhas. Mas por que o tucano? Porque o tucano é um predador. Ele ataca ninho de azul, Mas também ele come o fruto do manduvi e espalha a semente para todos os lados. Entendi. Tá aí o um mistério do equilíbrio do meio ambiente, É, né? Marta. E a lagartixa também é boa pro meio ambiente. Come mosquito, pernilongo. Tocando, tucano come o fruto do manduvi aqui descome a semente lá na frente. Ele descome? Vomita mesmo? Nem tanto. Um arroto bem dado. Ah, que noite. Mas essa árvore é muito grande. Como dá para saber que passou gente para pegar árvore? Ah, Tiago, a resposta pode estar embaixo dos nossos pés. Ah, lençol freático? Ai. Não, seu bobo. Vamos procurar as pegadas. A Marta está certa. A gente tem que filmar isso, hein? Uhum. Nossa, achei uma. Olha. Ah, gente, pelo jeito eles estão indo pro norte, que é para lá. Ah, depois a Marta me bate quando eu falo que tem um GPS na cabeça. Gente, sabe o que eu vou fazer? Então hum. eu vou agora mesmo avisar o meu patrão, espalhar pro pessoal que mora aqui. Ficar de olho aberto pra ver se a gente pega esse sem vergonha com a boca na botija. Isso, isso aí! aí. Tem que denunciar, né, José? É, a polícia fiscaliza a rota deles. Ah, então vamos lá contar pra todo mundo, gente. Olha, eu vou aproveitar e vou mandar uma cópia dessa gravação pra ajudar na fiscalização. É, é, é, é. mandar. Aliás, se você quiser eu posso mandar também a parte do jacaré. Não, não, não, tá, tá, tá não. Tá, não tá.